Falar em documentários que podem também, uh, o vilão pode passar a ser tipo um, o, maior, o, maior da, o maior da aldeia, que é Tiger King, por exemplo. Falta muito, nas vezes em política, até podem ser super bem intencionados, mas é o carisma, tem muito o carisma, é muito mesmo. Achas que bloqueares o, o Trump, fez, o Twitter fez bem, não ou fez mal? Pá, para mim fez bem, fez mal, criou o um mártir. A liberdade de expressão de uma pessoa com essa influência talvez tenha que ser equacionada de forma diferente da de um cidadão mais comum. Não. Imagina que agora estas novas estirpes de Covid são, uh, nunca mais param de se multiplicar, as vacinas deixam de ser eficazes, não há tratamento e ficamos neste marasmo mais de 10 anos. É das primeiras vezes na, na história da humanidade e certamente do capitalismo em que, em que, em que o capital flui dos acumuladores de capital para o povo, das elites okay. para, para a massa. Nuance. Tenho uma coisa a dizer, se me permites. dá -lhe. Aos vossos avós... Pediram-nos que fossem levar com balazes nos cornos a vocês, pedem que desinfetem as mãos e vejam no Ance Podcast, ganhem noção. Achas que tenho futuro como pivô? Oh, Amor, eu estou arrepiado. Tá? Eu estou arrepiado. Sentiste um Daniel Day-Lewis aqui. Fogo. E tipo, opa, se estou mesmo. Acho que tens muito, muito. Acho é, que tens, tens talento, estás a perceber? Também vamos lá ver uma coisa: saber é preciso saber ler, certo? Certo. Para ser pivô. Curtiste o meu ah, teleponto tá ali? É preciso saber ler, ter um, a intuição, as sim, palavras? Sim. E mais que? Para aí ser inspirado. Mas não eu... é inspirado ou inspirador? Ambos. Ambos? Para okay. ser inspirador tens de ser inspirado. É? Mas isso talvez fique para um episódio sobre arte. Mas okay. depois de falar sobre a arte que temos aqui no estúdio, quem exato. está a ouvir, é não, exato. Não, não, está, não está obviamente a saber do que se trata, mas adquirimos uma obra a casa do Museu Serralves. Exatamente. uma quantia justa. Pai, percebes eu... o que é que isto quer dizer? Eu já estudei artes. Arte. Eu Nunca sei se é arte ou é arte. Estudei. Andei, estive tipo lá. E um, eu, por um, experiência própria, não sei. Se diria que isto é um quadrado preto. Só. Com, com tipo. com um, não, mas isto biquinhos. é uma metáfora da vida e dos seus altos e baixos ah, constantes, okay. percebes? É. E por vezes, esperto, lá no meio também, é labiríntico. Então, se imagina, se a tua vida for uma constante negativa ou uma constante sim. positiva, é só uma constante. Não, não, placa a falar. Estás a descer mais devagar. Hum, percebes? Okay. Depois isto de depende da velocidade que andas. Okay. Mas a vida é isto, basicamente. Okay. Gostei. De cima sim, a baixo. Gostei. gostei. Ah? Este improviso. Temos Tem que sim. agradecer o patrocínio, Sr. Ralfos. Exato. Um, mas, pronto, uma semana. Olha, falaste falaste, falaste de artes, mas falar sim. agora, não é bem da sétima arte, mas de da aprendizagem que tens feito que ouvi dizer que és um expert em serial killers sou, mas já sou, já sou para aí há 7 ou 8 anos na boa mesmo, sempre papei muitos documentários sobre serial killers sobretudo aqueles uh, 720p no Youtube tipo bem, antigos feitos por um gajo um gajo um na, na cave <risos> um gajo merda de burbura <risos> <mas na risos> com aquele gajo da, da teoria sim. das respirações então, <risos> pronto, pronto isso, isso sempre, sempre gostei hoje em dia Uh, mais por causa da Netflix, sobretudo uhum. um, tem havido eu, na minha opinião há uma tendência e há um mercado, sobretudo tem que haver um mercado uhum. de pessoas que papam documentários sobre serial killers, porque realmente ainda na semana passada havia um que chama uh, The Night Stalker que é falar de um bacana chamado Richard Ramirez uhum. um, de, na, época, na, época, na época dos anos 80, matou cerca de 14 pessoas, violou outras tantas e es, espe, especula-se que ele ao todo matou 120 pessoas num espaço. Então, não sei ele matou. Ah, eu, ok. Sim, ele, foi ele foi julgado, julgado por 14. Por 14 okay. outras, porque, não, eh, foi julgado por 19. bem, tá mano. <risos> Peanuts! Bom, sim, mas pessoas. mesmo assim. Mas é mesmo assim. Mata-te, mata supostamente, 19. só tem 14 vítimas. Sim, não, mas. Então, uh, se uh, calhar, as outras são as violações de que o Castro fala. Não, ele violou outras tantas, sim, mas. Uh, Naquela okay. altura, naquele espaço muito curto de tempo, ah. hum, houve muita gente que morreu. Que e o que é que porque... te fascina nessa história? Hum, Fascina-me. Não nesta história em específico, porque esta história, até eu, eu compreendo a dor ou do, a confusão da pessoa em, em si, porque ah, teve uma infância. Teve uma infância okay. muito. Por exemplo, dá um exemplo: o pai, deu o, o pai destes gajo, para o castigar, uhum. hum, hum, hum, fizeram um Jesus Cristo. Crucificado um num, uh, tipo numa cruz uhum. Num cemitério à noite Quando ele era puto Por exemplo É uma das coisas que o pai dele que fazia yeah. seja, Mas tu... era com, com cordas uh, imagina cordas. Eram com... pregos com... nos ah, poucos só... Mas também só com... Mano, opa, Meter pregos ou cordas Quando tens é 5 anos Tipo no meio de um cemitério Já diz muito sim, sobre, sim, sim, sobre sim, ti sim. Diz muito também da pessoa que estás a criar não é Continua e... O oh, Pé, comete os fontes por favor E entretanto E entretanto Pronto Cometeu esta, esta, estes assassinatos bárbaros mas o que, que, que, que me cita a curiosidade em relação a isto é o fascínio que as pessoas têm e pessoas, também falo por mim que tenho muito uhum. de pessoas que na vida real se eu conhecesse uma pessoa assim eu, eu não queria nada com essa pessoa Sim. Um, mas consumo tudo ser um documentário sobretudo se, uh, sobretudo a Netflix hoje em dia que é um documentário mesmo muito bem feito uhum. e eu, eu, eu tenho um fascínio por isto que não percebo muito bem de onde é que vem percebes? Ah, mas não isso é o nosso o apelo de contar as histórias e aproximar-se de uma realidade que não é tua mas que neste caso tens provas factuais que é, imagina há umas centenas de anos e nem, nem tanto em muitos casos, contar histórias de fadas hum. em que eram contadas como se fossem realidade, fadas, trolls elfos, coisas de género não é? era como se fosse a realidade que não, não, não conhecíamos mas alguém contava, então havia evidência disso hoje em dia, Tens, como eu disse, prova factual do mesmo, isso é que é contar histórias e, e elas fascinam-nos porque nos abrem um mundo diferente, um mundo da imaginação nesse caso, só que tu sabes que ele existe sim, exato, mas por exemplo filmes uhum. eu, eu se calhar se uma série eu provavelmente nem ia ver okay. logo quando saiu, percebes mas como, era, como é um documentário, tu sabes que há ali Muita parte real Obviamente que é sempre enviesado E é sempre elevado a um extremo Porque no final de dia deixa ser um processo sim, criativo sim. Não é? Do realizador uh, Mas Mas há um documentário que Tu confias que te estão a trazer Uma, uma versão mais aproximada do real é, como, é quando tu Imagina, estás a ver um filme E no início aparece baseado numa história verídica sim. Até pode nem ser Puxa mais Mas tu ficas tipo Vendo mais, portanto Sim, sim, sim Sim, mas é isso, é tipo As pessoas, tipo, por exemplo Este gajo aqui, violou Fez 30 por uma linha a muita gente Mas repara, porque quando tu Vês uma obra de ficção, também há E a mim, quando me acontece, certamente a ti E quase toda a gente Que se interessa minimamente Tu vês um plot hole, uma falha no enredo Algo que não faz tanto sentido quanto devia De um filme, e ficas um bocado retraído Porque aquilo quebra a... Uh, o, pre, o, precon, o preconceito, o preceito, linear Exato. de de estares numa história. Quando os documentários se acontece? Que é suspender a tua descrença, e não um documentário, aquilo tem que ser, não é? Se é um documentário aquilo é, é, de é de tudo hiper consistente porque eles estão a ser isso, mais é frescos. ser é, é, é, eles é, é, até dizem, há especulações neste sentido, não, também, em muitos casos, talvez ele tenha ido por esta estrada, talvez ele tenha ido Exato. por outra. Isso torna-te Exato. Puxa-te muito a estar lá E se tu vires um, uma incoerência num documentário O que é que aquilo faz? É... Destrói-te completamente a experiência Sim, mas tipo, num documentário como, exemplo, tu... Shark Week Sim, mas isso não... não... Sim, sim, mas sim. olha, por exemplo, uh, falar em documentários Que podem também uh, O vilão pode passar a ser Tipo um, o maior o maior, da, o maior da aldeia, que é Tiger King Por exemplo Sim, <risos> aquilo é só vilões Sim, mas, mas o... Uh, como é que ele chama? O Joey Exotic, é a ver? Uh, Aquele documentário meteu o gajo tipo a receber e começou a receber milhares de cartas de fãs, isto e aquilo. Ou seja, um gajo que era um cabrãozinho, porque é um cabrão. A outra também era. Não, toda a gente. Menos o gajo manquinho da perna. E a gaja empatia por eles. Mas são cúmplices também. Sim, exato, exatamente. E saiu um documentário a falar mal daquilo tudo. E mesmo assim as pessoas. E Mas aquele documentário está muito construído na base Lembra-te que aquilo nem sequer foi Não era propriamente um, um documentário na, na forma como nós ouvimos Eles estavam a seguir o, o Joe Exotic Exato, assim também é verdade exato. É? Ele ganha muito ele tem um estatuto de personagem principal Tu estás a acompanhar a maneira como ele se sente Tu queres que ele ganhe Ainda por cima porque a outra... É, é, é pintada como ainda mais eles foi perfeitamente ter feito aquilo de uma maneira em que ela não era tão indiciada mas metem lá o Joe Exotic para 40 vezes a repetir que ela matou o marido Pois e, foi, pois foi mas lá está, também vem um bocado de encontro é com o que, com que nós, nós estávamos a dizer é? e é, leva completamente o vilão a uma pessoa até claro. tipo Charles Manson tipo na Lost Tapes, acho que é assim que, que se chama não sei se já viste não. Que são tipo são sete episódios sobre o Charles Manson é, e ele é é, completamente. É, todo, aquela, todo, aquele, todo aquele discurso e aquela retórica é que ele era uma pessoa sobredutada. Olha, como fazem com o Salazar: que sim. era super inteligente e isto e aquilo. Sim, sim. Não, ele era um. Se calhar até era inteligente, sim. mas tu não podes tipo, vender mas, o papel de uma pessoa que manda é matar verdade, milhares mas, de pessoas. Milhares de é... pessoas. Milhares de <risos> pessoas. Nesses... <risos> Meia dúzia. Mas nesses casos é, é difícil compreender um... Como é que fazem, como é que, como é que é tão fácil de confundir a inteligência ou a capacidade intelectual com o altruísmo, a bondade em alguns casos Bom, no caso de Salazar tu, e quer dizer tanto num no como noutro, no na verdade, eles acreditam piamente que estão a fazer o que é melhor para o mundo, ah, é, achas que eles acreditam nisso? Acreditam, acreditam, no caso dos ditadores, então acreditam completamente também é achas... que fazem as outras pessoas acreditar e o Charles Manson, em particular, por ser líder de um culto, sim. também fez outras pessoas acreditar, por exemplo uh, quando são aqueles eu documentários de um, não sei se até já vi algum, mas por exemplo as o Mentos Criminosos, Criminal Minds nunca, nunca viste, que é sobre a equipa especial do FBI que investiga os, os casos mais, mais violentos nos Estados Unidos Persegue serial killers, sim, serial tipo killers de... é, mas são, sempre, são quase sempre serial sim, sim, killers sim. pronto ou mesmo sempre, não tenho certeza, mas, mas são casos muito graves uh, tu, tu, e eles fazem a análise psicológica, aquela equipa funciona bem, porque eles fazem a análise a behavioral analysis unit do comportamento da psique daquela pessoa para, para tentarem afunilar quem será o, o a culpada e muitos deles têm, por exemplo uh, ideação religiosa em que acham que eles estão a, a fazer o, o, o, o ato divino Matar aquela pessoa é um ato divino, eles são representantes okay. daqueles de princípios. Ac... Nem todos estão a te... Eu não acreditar só assim, um bocado. Te... Não, não, te... Eles acreditam piamente a... nisso. Eu, acri... Eu, até posso... Eu até acredito que haja pessoas que realmente acreditam nisso. Uhum. Não sei até que ponto é que muitos não. não... Olha, como por exemplo um... o Maduro. Sim. E ele fala... Ele... Pai, também sou muito naiv nisso, okay, mas okay. eu vou dizer... Aquilo que eu o acho que eu é que ele... Não é... Não, não, provavelmente não. É para ele. Okay, eu é também, tipo, eu fiz uma puxa para mim, estás a ver? Eu fiz mais uma jornalização. É, uma é editador ele ou não é editador? Não, eu fiz uma é editador, editador certo? É, é, é. Obviamente. Quem negar não está oh, bem. Hã? está <risos> assim? <risos> <risos> o... Não, mas eu por acaso há bocado fiz uma, uma generalização injusta Disse todos os ditadores, mas não é verdade Não, tanto atenção, eu acredito Eu acredito, é que olha Qualquer bom, bom vendedor da cobra, estás a perceber? Uhum. Qualquer pessoa que saiba mentir Eu acho mesmo que existem pessoas que, pá, que, se, que se vão acreditando naquilo que são, Que dizem, estás a ver? Pá, eu acho que muita gente, sobretudo ditadores neste caso Usam, usam o dom da palavra e da oratória mas não é, só, não é só para poder próprio, por exemplo para benefício eu, eu próprio, Porque, porque quando fui, eu, fui, eu fui muito redutório Talvez, E pensei, pensei nas ditaduras nomeadamente do século XX Em que obviamente há uma situação de privilégio De acumulação de riqueza e influência Mas há propostas uh, socia sociais e societais Sim. Diferentes, percebes? Que eles acreditam que serão melhores e, e até que ponto é que essas pessoas não são mais perigosas? Hiper perigosas é? Tipo Salazar, acreditar Tu disseste, meu, até pode ser que é Eu acredito nisto que estou a fazer para o bem do meu povo Salazar acreditava numa coisa muito simples acreditava que devia haver uma elite a governar sobre o resto yeah. e, que, e que o resto nem se podia perceber que essa elite iria governar o pro... e, e essa elite era de índole intelectual mas o que tu tens de fazer é os intelectuais as pessoas mais inteligentes não concordam todas entre si das melhores coisas que tu podes ver é duas pessoas extremamente inteligentes a discordar uma da outra se percebes o que eles estão a falar é uma coisa incrível e nesse, no regime por exemplo do Salazar ou do no Estado Novo como tinha que haver uma determinada ordem de ideias, então as outras pessoas teriam que ser afastadas, saneadas é só isso, isso é, isso é muito perigoso obviamente, não tens contradiscurso não tens aquilo que nós hoje valorizamos tanto Se, eu acho que entraste por um, por, um, por um caminho que não, não era isso que eu estava a dizer o <risos> que eu estava a dizer é até que ponto não foi, foi mal todo mas eu estava a dizer até que ponto é que tu, acreditando numa coisa mesmo que isto vai fazer bem às pessoas sim em é, é, é, contrapartida outra pessoa que não que, não, que, que ele que não se acredita, mas só bem para benefício próprio. Uhum. Até que ponto é que a pessoa que acredita mesmo naquela ideia é muito não. mais perigosa que uma pessoa que é mais apertada. Per... Deixa. É, é mais, eu acho que é mais perigosa porque consegue convencer as pessoas. A genuinidade é, é paulada. não existe, tão fácil meu. Claro que não. É casmurro mesmo. Quer Sim. dizer, depende se tu tiveres um anseio de realização tão grande, Sim. não é? Ou uh, quando, quando és, um, és um, um oportunista tal e tão ambicioso. Não vais desistir necessariamente Se calhar não vais é, é, é, é fazer com que tantas pessoas acreditem Naquilo que estás a dizer Vivemos agora um caso em Portugal Que eu espero que, que seja isso mais cedo ou mais tarde okay. Do oportunista amor do reino ah, sim o, o André Ventura <risos> eu, eu, eu tenho quase a certeza Que ele não acredita naquilo Ah, eu também não, meu É um oportunista é. Portanto, ele, ele vai convencer pessoas Até ao ponto da sua eu, frustração eu O problema é se o ponto da frustração já quebrou Mas bem mas ele não troca se tu fores ver tipo teses que ele escreveu ele não troca tintas eu sim, acho sim. que é muito vai ao sabor do vento assim eu acabei, tu vais me fazer tomar um ponto a favor dele o quê? há uma coisa que eu concordo muito e que hoje em dia é muito <risos> confundida no discurso político e não só sim. é aliás é um problema de tradução do científico para o político aquilo que é a tua análise científica no caso dele da tese dele mas aquilo que é a tua análise científica e reflexiva não é necessariamente com é que, é que tu acreditas não, sim, não é só o que tu acreditas, mas uh, aquilo não é necessariamente a melhor abordagem, ou seguiste estritamente por aquilo. Eu não concordo com isso e deve ser das poucas coisas em que, okay, okay, em, okay. Em que poderia defender uma, mas não deixa de ser uma incoerência porque ele, o, que, o que tinha que explicar aí quando foi confrontado com a, com a tese dele é dizer não por isto, isto, isto, e o que ele faz é só não justifica, diz, é este, blank statement provavelmente ele nem pensa assim, não faço ideia é, yeah, yeah. mas, mas pronto mas pronto até que ponto é que isto tu, tu quando deixas entrar uma imagina, há uma um parede está fechada uhum. tem uma boa pessoa a bater à porta e tu Sim. deixas entrar um, depois começa a entrar dois, três, quatro, cinco, seis depois aquilo, até que ponto é que ele não é a primeira cena que está a entrar e depois imagina, sai o Ventura e vem mais é mais... preciso ter muito carisma que é uma coisa que não... Que, que ele tem para caralho. Ele tem imenso. E é uma coisa que não aparece sempre. A maior parte, a maior parte até dos líderes, líderes mesmo partidários, de políticos nacionais, não teria a capacidade de fazer isto. Não, tudo, tudo, o que falta muito, nas vezes, em política até podem ser super bem-intencionados, mas é o carisma, tem muito carisma do claro, é um claro. tijolo mesmo, Claro, percebes? sem dúvida. Uh, o João Ferreira, gostei muito dele, mas tem, não é carismático. Não bem, Alguém escreveu quando vezes. ouves o João Ferreira a falar da Constituição, até se te virar para o lado e... <risos> Não eu é, é, é verdade, bro. Para, para mim, um gajo, um gajo que não, é muito naivo a, a nível político, sim. Eu, gosto, eu, gosto, eu gosto das ideias que ele tem, mas a forma como ele chega às pessoas é muito uhum. é violino, meu. Tipo, aquilo te é. fala, tem aquela voz, não é por mais tem aquela voz, aquele timbre certo para falar, parece É, sim, então sim, tu sim. Às é muito colocado, mas é. e yeah, É isso, é exatamente isso. Não se enerva é, é verdade, é verdade. Tu precisas também de chama, mano, a, é, a, a ver? Imagina, tu precisas. Eu acho que. Tu és latino, bro. <risos> Usa a tua, a tua olha veia latina tipo... Não, mas é verdade, <risos> mano tipo, eu, eu um... mano, Olha, tu tens isso tipo tu, tu começaste a ter mais isso por minha causa Porque eu sou uma influência para ti Não, mas é isso, bro. tipo, tu mostrares Tu falares, mexeres, estás a ver Não mostrares uh, uma postura sempre fechada Eu acho que as pessoas É muito mais fácil tu uh, ouvires uma pessoa falar Se essa pessoa for calorosa, meu Claro, e caloro... muito sim, mais cativante Sim, sim, mas... mas Sim, também é verdade, agora que se calhar Mas há pessoas que não são assim tão Tu não és muito Desticular de muito com as mãos e Sempre fui desticular de com as hum... mãos, mas contido é, Sim, se calhar Mas tu, tu falas e não és aborrecido a falar Obrigado. Às vezes, tipo, dás um bocado de sono Mas isso é porque também já te há muitos anos Mas claro. não és aborrecido a falar isso é, isso é Também tipo. é bom conseguir embalar-te Poucas pessoas o fazem Exatamente, exatamente, exatamente. Olha, mas olha, gostei. Há por acaso Queria... Coisa... Desculpa, desculpa. Queria trazer, porque agora estava a pensar numa coisa. Fala... Começámos a falar de comentários, fizemos este desvio para a política, carisma e não sei o quê. Uma coisa muito interessante, a propósito dos documentários, da suspensão da verdade, tu acreditas naquilo que está no comentário por exemplo, a propaganda política. O Hitler tinha a Lenny Riefenstahl a fazer filmes incríveis que eram considerados reais, não é? De qualquer filme na altura era uma, era uma realidade e, e era a maneira de passar a mensagem que, que, o, que, o, que o aparato, que o aparelho de Estado Sim. nazi queria passar. Também como maneira de controlar a população, dizer esta é a verdade, vocês acreditam em nós, nós somos oficiais e temos um filme, coisa que na altura era raríssimo. Isto é verdade, podem comer. Bro, mas é aquela cena, eu não estou a dizer que os alemães eram burros, porque não eram, obviamente, uhum. mas é muito mais fácil, e sobretudo se tu, como tu disseste, um, teres num grande ecrã imagens a passar, que naquela altura era uma coisa nova, é muito mais fácil tu enganares e entrares para pessoas pessoas, acreditares se numa uhum. coisa, naquela altura, com estas imagens. Claro. Hoje em dia era impensável fazer isso, mas por exemplo, hoje em dia, se Portugal dissesse que ia entrar em guerra, Sim. tu de, de vez em quando vias, tipo, jates a passar no ar, e hoje em dia é fácil, tu criares filmes de guerra não é? claro. e tu vias umas imagens, olhavas para o céu, via a passar, tanques na rua, tu ficavas tipo, estamos em guerra. Sim. Olha, um filme engraçado, já não sei, que tem, que tem, que tem uma base parecida com essa, hum. que é basicamente os Estados Unidos têm que simular uma guerra com a Albânia. É uma coisa de género, pá, não me lembro, mas eu, eu, eu, eu no próximo episódio vou, trazer, vou, vou lembrar, não, mas é, mas vou trazer. Não, mas ele Acho, acho, não me lembro, mas acho que o enredo é mais ou menos isso. Há uma crise qualquer nos Estados Unidos, eles para criar uma, uma manobra de diversão, hum. o pessoal da Casa Branca faz o povo americano acreditar que estão em guerra com a Albânia. Assim okay. É uma cena de género. E não, não se passa nada na Albânia, mas eles fazem, é? É capaz de ser mais ou menos isso, mas eu não me lembro. Mas é isso, bro. Tu estavas a falar nos anos 40, que era as pessoas eram. Então, ninguém sabe o que é que é cinema claro. naquela altura. E hoje em dia tu sabes tudo e mesmo assim era, não era assim muito difícil enganar as pessoas. Não é difícil. Se calhar tens que usar estratégias diferentes. Hoje em dia é utilizar o pouco, a pouca. a falta de atenção que as pessoas têm, não é? Faz um banner interessante no Facebook, na fake news e conseguiste enganar as pessoas porque elas sumarizaram retiveram aquela informação. Tá, vamos tomar uma posição a partir daqui. Tu não achas. Uh, eu ia dizer uma cena, mas se calhar as pessoas vão dizer Ai, estou tipo, a ser um bocado extremista uh, Mas um, Como por exemplo uh, O Twitter bloqueou o Donald Trump Certo Tu achas que isso é uh, eu sei, uh, tenta, 10, Achas 10, que 10. isso Achas que bloqueares O, o Trump fez, O Twitter fez bem hum. Ou fez mal Pá, Para mim fez bem Fez mal, criou o um mártir entre aspas. Pois é, mas sim. eu queria agora chegar a outra... Mas, okay, digo, que responde, tipo... responde só isso. Se achas que fez bem, mais fez mal. Eu, pá, claro. eu não, é não, não, não me julgo em posição de fazer um julgamento. Mas tens a tua realmente. opinião. Eu, a eu tenho porque... a minha opinião. Eu acho, eu acho que fez bem por uma razão muito simples. Porque o... Atenção, eles bloquearam o Donald Trump, eles não, cri, não bloquearam a conta do Presidente dos Estados Unidos isso é uma coisa muito importante, o Donald Trump na verdade podia continuar a twittar no, no lugar oficial que ele ocupava eles bloquearam o indivíduo, o problema é que o indivíduo neste caso é muito peculiar e usava a sua conta pessoal para fins oficiais ou qual fins oficiais, <risos> para tudo o que lhe apetecesse, não é? Uh, mas eu acho que o resultado foi possível, ainda vamos ver tens razão, F criaram uma, um, um mártir e ainda por cima um mártir com muita influência muitos recursos, muito poderoso já era, antes de ser presidente. Sim, agora é muito mais, é, mano. Ainda mais. Uh, até porque tem, que teve o um voto de 75 milhões de pessoas. Mas que onde... são loucos por ele. Exatamente. Que não é 75 sim. milhões sim, tipo... sim, sim. de pessoas tranquilos. Estão a mas na glama, só porque sim. Exatamente. Exatamente. É mesmo Exatamente. porque sou mesmo de votos. E o... Uh, mas talvez tenha feito bem porque as redes sociais e o Twitter, muito no caso de Donald Trump, são maneiras de mobilizar essas massas, que de outra maneira podem, podem fazê-lo através de grupos do WhatsApp, essas coisas que nós já conhecemos. Mas, mas têm alguma dificuldade em mobilizar-se e, se, e aquilo sendo considerado, como eu considero, um atentado a valores que custaram tanto a construir, talvez tenha sido a melhor decisão. Ok, mas, é. mas eu agora queria passar... O que eu também crê? concordo que, pá, porque é um homem super perigoso e, sobretudo, como estava os Estados Unidos naquela altura, uhum. era um fósforo, ele, não é? uma acendalha para claro. que tu... Mas não achas que ele pode ser o primeiro de, de, de, uma, de uma cena que é: estás a perpetuar notícias falsas? Daqui, imagina daqui a 10 anos, estás a perpetuar uhum. qualquer notícia falsa, estás a fazer algo que não vá de acordo uh, ao BAB da coisa e bloqueante. Estás a pessoa que eu estou a dizer? Não, atenção, é, é, é, é complicado. Tu, quando tu pensas no mundo, em que tu em que és bloqueada porque os poderes instituídos são contra a tua voz mesmo ela sendo moderada, não é? É isso, porque começamos com o Trump. Sim. E se daqui a 10 a... anos as coisas mudam? Como assim? E se daqui a 10 anos está o Trump no poder? É. Se daqui a 10 anos é o Trump o CEO do próximo Twitter e Google, ok? Ou dos próprios? acontece qualquer, qualquer coisa, o poder, neste caso é menos política é mais financeiro e tecnológico, e o poder é tomado por alguém que tem uns valores absolutamente divergentes. E começa a bloquear pessoas que tu consideras, e a maior parte das pessoas que, te, que se defende de facto de a democracia, Pois coisa é, assim, mano, mas... Consigo, eu tô, é essa, esse precedente é complicado, por isso é que eu disse que eu não sei, que eu, que eu não sei se eles falam isto bem. é que isto é que é um tema que dá trigger aos dois lados. Claro. Que é, vamos bloquear o Trump, ok, depois de, de liberdade de expressão. Sim. Como é que... Mas o caso termina quando a liberdade o Twitter, coletiva... o Twitter isso é verdade, mas o Twitter é uma plataforma que tem várias regras, termos, termos e condições que ninguém lê, não é? E Exatamente. que toda a gente, ou quase toda a gente lá viola. Não é? Porque o Twitter é só insultos e, e creio que nesses termos não permite insultar, assediar ninguém. Ninguém é expulso. Claro que eles poderão invocar isso. E uma, uma coisa muito importante é que o Twitter é uma empresa privada. Sim, claro. Não é? É, tu, ok, não és, és um cliente no sentido novo do termo, não é? Mas, mas és um utilizador do, do Twitter. Eles podem escolher não te servir, exato? Pá, mas o ok, que tu e é verdade, uh, mas o Twitter, Instagram, hoje em dia funcionam como tipo TV, mano. São hiper, são ferramentas hiper democratizantes, a partir mas de é tipo qualquer pessoa vai ter, ter a sua voz. É, é, mas é, claro, tu, claro, hoje em dia, tu conheces uma pessoa e se tu interessado nessa pessoa, tu quer que tu pedes é o número? Como era tipo há 10 anos atrás? Sim. Não, pedes tipo, pedes o Instagram da pessoa. Uhum. Não estou a dizer que é o teu caso. Não, não, eu estou a concordar. Tu queres saber informações dessa pessoa, tu não vais ver os tratos de conta, não vais tipo segui-la na rua, tu vais tipo ao Instagram dela, mano. E sabes tipo. Sim, sim, sim. Costumavas ver os tratos de conta. Não, mas podias ver só para saber o que é que essa pessoa faz ou não. O meu pai via quando eu tinha esses aninhos. E fazia muito bem. Não é que já não o vê. Se me chorar agora, estou a olhar para isto, a ver os geros, mano, até se me chorar. Finalmente estou de novo, <risos> uh, mas pronto, não, mas é isso, é, é porque para mim, para ti, eu, porque, é, porque, é, porque é, é, é difícil porque é contra mim, meu, que é? eu sou 100% a, a favor da liberdade de expressão. Mano. Sim. Eu acho que tu estás no direito de dizer a coisa mais estúpida que dizer, uh, eu também e depois, mas depois também ao mesmo tempo fico. Tu não, uma pessoa é, de, com aquele poder não pode ter esta opinião. É isso, mas tu, tu pensas nisso num círculo muito restrito de influência, mas sim. A tua opinião influencia... Assim, a, a, a tua opinião não é verdade absoluta para ninguém. Para começar, a tua, João Castro. Sim, nem sim. a minha. A maior parte das pessoas que por aí andam não é. A, a tua opinião influencia no máximo umas centenas de pessoas. Influenciar mesmo. Pode fazer outras refletir e tudo mais. É uma abrangência muito curta. A palavra do Trump e de outras pessoas que tal é lei. Lei, ou seja, ele cria verdade entre aspas, daí a ligação também com o documentário que veio aqui, ele cria a verdade através do discurso dele. Okay. Ele diz, fake news, e aquilo é fake news, mesmo que esteja altamente comprovado por todos os órgãos, mesmo que seja verificado. Ele diz que é fake news e milhões de pessoas... Com, pessoas com desejos bélicos, pessoas com transtornos, pessoas... Pá, de todo, de, todo tipo de backgrounds e tudo mais, acreditam que aquilo é verdade. E organizam-se à volta daquela pessoa, percebes? Portanto, a liberdade de expressão de uma pessoa com essa influência talvez tenha que ser equacionada de forma diferente da de um cidadão Não. mais comum. Entendes? Mas, opá, eu tenho uma voz dentro de mim sempre. Hum. A dizer, deixa falar. Não, mano. Que é... Eu, eu sou, tipo, eu sei, que é que tá, sei para mim o que é que é o errado e o que é que está é certo o que é que está é tá errado uhum. Mas há uma voz dentro de mim que pensa E se, vamos tipo, supor, ok, isto aqui, já faço personagens cenários na minha cabeça Que é, ainda fiz uma semana passada, que é isto está é uma merda, meu, Covid uhum. Uma grande merda, meu Sim. Mas e se a mortalidade da Covid tivesse a mesma mortalidade da boa Hum. Tá Como é que tudo mudava De repente tudo, tava tudo mudava tipo Escolas fechavam uh, que, que, que, pode ver, mas acho que vai dos 25% Aos 90% de, de taxa de contágio Sim, é um tipo, é absurdo é. Uh, Nós neste momento estamos bem mal Mas estávamos com... É taxa de contágio, mortalidade. Uh, é mortalidade Não af... é tão contagioso sim, Desculpa, o... sim, está... sim, desculpa mortalidade sim, acho okay. Que é uma coisa ridiculamente inova... alta é, Sim, sim se, se isso acontecesse, se fosse uma, uma, a Ébola Com a mesma taxa de contágio da Da, da Covid, da COVID tipo, Hoje em dia não estávamos aqui nós os dois a falar ah, não, 88, não, não. 88% 98% 80, 88. 88. É hoje, Mano, isto não, isto não exigia, tipo Estava tudo a arder, tipo, estávamos num cenário sim, pouca, sim, sim. Tipo Walking Dead completamente. completamente Por isso eu tenho essa cena que é E se comece, e comece, tipo a imaginar e se, e se o Trump, tipo na altura E eu vou ser sincero, eu obviamente que eu não queria que o Trump ganhasse Eu não quero que ninguém... Tipo, Todas as pessoas que, vão de, que não vão de encontrar a democracia e, e, e para mim os, os direitos fundamentais do Sim. ser humano, não é? Eu, mas isso, eu fico sempre a pensar, isso ganhar se? É, agora em 2020. Não, não, não isso não, não, não achava, mas não. tipo, há quatro anos atrás okay. havia sempre uma parte de mim ficava, que estava tipo que eu fico curioso em saber como é que. Mas agora viste, o que é que aconteceu? Sim, já, já tinha, não, estou a falar agora, estou a falar tipo, há quatro anos atrás. Eu, há sempre esse lado de, de mim que, que fica mesmo super curioso em saber isso. E se ele ganhar? Ganhou, pronto, já passou os 4 anos sim. Mas toda a gente claro, fala claro. E há é tanta informação Que tu parece mesmo que vai, tipo, da guerra mundial Estás a ver, tipo, só tiros em todo lado e uhum. nukes a passar Não foi nada do caso, não é? Na verdade, ele acabou as guerras internacionais ele, ele é capaz de ter começado uma guerra civil Mas retirou os Estados Unidos As guerras internacionais é? Mas, isso, tu não tens esse, essa, esse teu lado O mais... que é de, de imaginar? Claro que sim, claro que sim Claro que sim. E até imagino e se, neste momento, e se o Trump arranja maneira de voltar ao poder? Ou, ou Trump ou quem quer que seja. E se começa de facto agora uma guerra civil? Desculpa, 2% de curiosidade. Hum. Não tens? Tenho. Mas, mas tu não podes o que é Não, não é isso. Não, não. não desejo não. Desejo, não. não, não de curioso. Falando, desejo. Claro que tenho curiosidade. Mas porquê que não é tem problema? Acho que ninguém deve ter problema. aí tenho boa curiosidade. Até onde é que aquilo vai chegar? meu? Estamos na merda todos. Até onde é que quando desesperado isto pode ficar. Exato. Então imagina, imagina que agora estas novas estirpes de Covid são, uh, nunca mais param de se multiplicar, as vacinas deixam de ser eficazes, não há tratamento e ficamos neste marasmo mais 10 anos. E piores, né? Aparecem-se piores. Claro, claro. imagina. É. Mais mortíferas, mais contagiosas. Pois é, é olha, é, voltamos à lei natural que andamos há tanto tempo a tentar subjugar survival of the fittest. Eu sei que isto... Eu tens sei tens que... o género certo para passaste a linha. Ninguém quer saber eu do teu que Deus... Isto... Desculpa, desculpa, dinha, desculpa. É? Sim, Política, Estados Unidos, fluxo de capital e não sei o quê. Não sei se estás a par de que está a acontecer uma revolução esta semana. Não. Criada pelo Reddit. Exato. Não estou, não estou. Uh, poder opa, do Reddit. E é, e é das revoluções mais orgânicas que há. É uma revolução anticapitalista no capitalismo. Basicamente, sabes o que é, que é um short no ah, mercado não. da acionista? É tu apostar basicamente... É uma shorty. Sim. É tu, é tu apostares que o preço de uma de uma ação vai descer okay. Okay? é um mecanismo acho que não vale a pena estar a, mas é um mecanismo inverso do que tu fazes normalmente com uma ação compras baixo para vender caro ali tu Compras caro para vender baixo, tu não compras, pedes emprestado, mas não, isso não interessa, Eu não vou alongar sobre isso. É apostar que vai descer porque, na Se verdade, já percebi, os mercados financeiros é um casino. Aquilo é um casino para quem, para quem acha que percebe Mesmo as é uma coisa. Siga. Ah, sim, sim, é, é, é, tu apostas no Porto, tens ideia que o Porto poderá ganhar, mas não deixas de apostar. Pronto, apostam que a ação vai descer. É o que tinham feito as ações da GameStop, a loja de videojogos, por exemplo, ok? No Reddit houve um gajo que se apercebeu, estes gajos todos que controlam os mercados, que ditam de facto as tendências, deram um short a isto, apostaram que isso ia descer. Vamos todos juntar-nos, isto num grupo com 2 milhões de utilizadores, vamos todos juntar-nos comprar ações da GameStop. Para eles foderem. E não foi só da GameStop? Mas não foi, não foi, foi da GameStop, a... da AMC ah, depois... tipo sólgo errado e da que comprava tipo 5 euros e eles, eles lixaram 10 milhões, E eles, eles lixaram, lixaram os, os bilionários e os hedge fund managers todos, percebes? Depois Porque é... eles todos agem em bloco e eles ditam basicamente... Quando, quando todos esses gajos fazem short a uma ação, ok, isto vai descer. Toda a gente, que Estes gajos é que percebem, eles ditam de facto. E o que é que eles fizeram? Ficaram chateados. Que eles, é. que nunca O pessoal da, da Wall Street, os bolsistas... Porquê? Porquê? Porque só eles é que podem alterar as regras do jogo, não é assim? Isto não é para o, para o povo. Isto é injusto. Ei, que... Olha, Isto é a revolução. Não, não o poder dos números da massa não, não, e da informação às massas. E eu já nos últimos episódios tenho mencionado umas vezes que acho que o sistema de educação mundial está podre. Mas não, não, não, de facto é Faz isto o que tens a fazer e me dava-se a pressão de bem querias tipo solução, não querias? Estava, quase. Uh, uh. E, e isto é de facto uh, muito perigoso para quem é poderoso que haja este tipo de organização que a internet... Mas foi no Reddit? Foi no Reddit começou, que começou, num incrível, no, no Reddit de, de investimento. Uh. Wall Street Bats, acho que era. Pá, os gajos começaram a ver, ok, este, eles, estão a, eles estão a apostar que isto tudo vai descer, então vamos contrariar esta tendência. Nós todos juntarmos e começarmos a comprar. Porque são 2 milhões de pessoas. E, e, e não somos pés rapados, percebes? E é pessoas que comprar. Claro. Está, é. é pessoal que é está naquele grupo exatamente porque, porque percebe minimamente como funcionam os mercados. São day traders. Oh, pá, é incrível. E isto tem o um princípio um princípio excelente da Revolução que é a organização do povo Foda-se três ou quatro gatos pingados, são um bocado mais. Sim, mas fora uma elite, mas, este, este, mas este este este este este é que é a elite das elites que foi esta semana. Foi esta semana. A app que uma das apps, a Robin Hood, cancelou. Não, eles começaram, depois eles começam a fazer uma regulação que é mais. Mas essa cancelou mesmo, tipo, as reviews dela em horas. Uhum. Passaram, eram de, cinco estrelas, de quase 5 estrelas nas app, em todas as, em todo E mano, que lindo! É é nice, que, né, porque, YouTube, então story, quando, quando eles tudo. fecham as ações, que, nem ricos nem pobres... Ou seja, nem, nem não, o que já... aconteceu foi que o, o, o, os ricos, né, os fundos dos grandes investidores e não sei o que ficaram... Um, tiveram que começar a perder ainda mais dinheiro. Okay. Tiveram que começar a comprar as ações, eles também. Yeah. Percebes? Opa, aquilo foi... é Ah, então, imagina, perderam 10 euros perderam e 10 euros e ainda tiveram um... aqui ir comprar por 200. Para yeah, yeah. tentar vender por 360 e, e minimizar e, e o prejuízo. É incrível. E, e, mas e o que, que é que a dizer que ter... se pode haver uma guerra? Deixo... não disse que de uma de é uma guerra. Revol... Estou falando de é revolução. Fala é a revolução, ou seja, porque isto é, é das primeiras vezes na, na história da humanidade, certamente do capitalismo, em que, em que, em que o capital flui, dos acumuladores de capital para o povo, das elites, okay. para, para a massa. Isto é, isto é delicioso. E, no, e noutra perspectiva, que era aquela que eu já me estava a adiantar há pouco, que é... Estes gajos, eles definem, não é? esta, esta ação vai subir, vamos começar todos a comprar, o mercado vai ver que estamos a comprar, esta ação vai subir, fazem bolhas, Era uma bolha da internet, a bolha do imobiliário, não é? De repente entram todos no mesmo jogo, não é? E enchem, enchem, enchem até aquilo estourar. E depois quem, quem se lixa quando aquilo estoura? Não são eles, não é? São os que estão em embaixo. Os gajos que não têm a não maneira de recuperar. Então, eles nunca querem que os mercados sejam regulados. Querem fazer as javardices à vontade, alteram, manipulam as regras do próprio casino, sempre em benefício próprio. E agora estão todos choramingas a dizer que isto é uma prática ilegítima. Que as pessoas não se podem coordenar assim para, para, para é, ganhar dinheiro. Não, porque houve muita gente a enriquecer com isto. Não é? Mas como eles sempre ricos serão os outros. Mas agora que são os outros a fazer, ah, não podem. Olha, bro, olha. Não podem. Uma das melhores notícias que recebi hoje. Então, e nos últimos tempos foi é? Exato. É, é, é, é, acho que é lindo, lindo meu. Bro, acho que é muito lindo, bro. É organização? Sim, organização, mobilização. E é engraçado que a revolução... É, não, atenção, não estou a dizer que isto é uma revolução confirmada, mas, mas, de sim, mas é uma ação revolucionária anticapitalista, é feita dentro dos trâmites, não é, não, é, não é a revolução do proletariado sim. dos meios de produção, não. É dentro do sistema capitalista virar as regras do jogo, através da democratização das plataformas. Tudo isto é tão poético. Eu acho, eu acho, olha, que Marx, Gramsci estão todos na, na, na, na cova, mas a dar voltas, não sabem o que é que está a passar. Nunca imaginaram que uma coisa destas acontecesse. Isto é delicioso. Pá. Imagino que isto não dure muito tempo. Vá haver regulamentações que vão impedir casos destes no é, futuro, mas, os poderosos. Mas isso é, mas, pois, mas lá está. Até que, mas isso, até que ponto é que Só também não que pode passar a ver várias mais pessoas? claro, claro, o que é que claro. Dizer, então, As regras estão assim há uns anos, porque agora meia dúzia de pessoas, como as outras, que também começam a ganhar dinheiro, agora não, vamos, não, não, não, vamos mudar porque tudo. Porque isso é tudo uma fantuxada. É, bem, sim, mas bro... Aliás, e tu vês que é tudo uma fantochada porque num no, no, no ano de crise económica global nunca antes vista, os mercados financeiros estiveram sempre em crescendo. É ridículo. Ou tu vês que aquilo está absolutamente desfasado da realidade e há muita gente que vê, não é? Lembras-te num passo escolho dizer temos de ter cuidado com os investidores internacionais não podemos assustar os mercados era essa a tanga mas os mercados é um mundo à parte é uma coisa que não tem nada a ver com a economia real isto é, isso só vem comprovar mais uma vez que já estava mais do que visto então não é só um casino pronto. Pode ser, tem um bocado mais de complexidade e de sabedoria mas essa, esse javardices que andaram a criar para enriquecer e depois quando aquilo vai ao charco quem se lixa é o, é o peão para os bispos agora todos com água por aqui a perder bilhões, milhares de milhões de dólares em dois ou três dias é lindo quando tu vés a editar isto, mete tipo uma música de fundo nesta parte mas queres uma música de fundo assim muito só ou queres tipo o ataque das valkiras não, não, não, não, vamos ficar assim muito pá, isso é uma ótima história para contar aos meus filhos para depois deitar-te vamos ver como isto desenrola o mundo está muito interessante eu acho que um de vocês dois ficava tipo encarregue de ir a Ir dar, ir a, yeah, e, e explicar também às pessoas que nos ouvem não é que é que as novas, as novas as novas os próximos dias desta desta revolução ficamos ficamos pronto vamos falar disso então vamos Oxi. terminar nesta nota oh, é, alta a, Mano, Isto é a há, há de que era o que eu te queria dizer